Bem-vindos. Eu sou Ricardo Abrantes, técnico em audiovisual do SEAD, da UNB, e sou um instrutor neste curso. Vamos continuar agora. Com a plataforma do RNP. Eu vou mostrar os papéis das pessoas dentro da sala do RNP. Para isso eu estou fazendo meu login. Vou abrir uma sala na comunidade do SEAD. Vou executar os procedimentos que vocês viram na aula passada. Alô. Alô. E vou fazer login em outro computador também. ver o link para outra pessoa e ela vai entrar na sala. Já vou entrar com o link da sala. Vou entrar com o nome que eu quero dentro da sala. E vai entrar. Observem o que acontece na sala principal. Confirmo. Apareceu um aviso de que tem uma pessoa aguardando. Tocou uma campainha. Eu posso permitir todos, rejeitar todos, aceitar individualmente ou recusar esse essa pessoa que está tentando entrar na sala, eu vou aceitar, vai dar um aviso para o espectador e automaticamente ele vai entrar na sala e vai poder seguir os procedimentos. Vou colocar sem áudio, basta fechar, porque eu vou utilizar esse aqui apenas para mostrar para vocês a diferença entre as telas. Na tela principal que eu entrei com a minha conta, eu sou o moderador. Os papéis aqui dentro da sala são os seguintes, moderador, espectador e esse quadradinho azul indica o apresentador. O apresentador ele pode ser passado, por exemplo, para um espectador, para que ele possa carregar apresentações e utilizar esta área. Agora eu vou mostrar as funções da sala para o moderador. O moderador, ele vê as perguntas feitas lá no EduPlay, quando a gente está fazendo transmissão para lá, a pessoa pode interagir e as perguntas aparecem aqui. O moderador pode configurar para aparecerem as perguntas direto no bate-papo público da sala ou não. Aqui ele vai moderar as perguntas e liberar apenas as que ele quiser. Ele pode limpar o bate-papo público, pode salvar, pode copiar o texto para colar em um editor de texto. E pode clicar nesse cadeadinho para bloquear, para ninguém poder digitar. O Notas Compartilhadas, se estiver liberado, ele pode ser editado por qualquer pessoa na sala. Enquanto a pessoa edita, vai aparecer o nome dela aqui porque várias pessoas podem editar ao mesmo tempo. Então, é um editor de texto, como se fosse um bloco de notas, um, um Word. As principais funções do moderador estão nessa engrenagem, gerenciar usuários. Aqui você pode limpar os ícones de status, funcionam assim, a pessoa... Define seu status, por exemplo, levantar a mão, ela vem para o topo da lista de espectadores. Você vê que a pessoa está querendo falar, você deixa ela falar. Se ela esquecer de limpar, você limpa todos os ícones de todas as pessoas. Tirar a sala do mudo eu não recomendo, porque todas as pessoas vão entrar com o microfone aberto. Por padrão, fica todos. Mudo. Salvar o nome dos participantes, salva toda a lista de usuários naquele momento. Restringir participantes. Aqui o moderador pode impedir que todos os espectadores abram as webcam. Impedir que os espectadores vejam as webcam dos outros participantes. Impedir que o espectador abra o microfone. Bloquear o bate-papo público para os espectadores. Bloquear a mensagem privada. Bloquear o Notas Compartilhadas, que é o editorzinho de texto. E bloquear a lista de usuários. Quando, quando o moderador clicar em Aplicar, automaticamente... automaticamente o espectador vai receber a mensagem de que o bate-papo está bloqueado, não vai conseguir digitar, também não vai conseguir ativar o microfone, somente ouvir. Não vai conseguir ligar o webcam. E vai aparecer aqui no nome dele que ele está bloqueado. Voltando a sala para o normal, Eu posso liberar qualquer função que eu quiser durante a reunião, basta aplicar. Automaticamente os espectadores vão receber a mensagem de que estão liberados e vão poder interagir novamente. Enquanto os espectadores estiverem bloqueados, o moderador pode clicar no nome e liberar apenas aquele espectador. Pronto, está liberado só esse. Se tivesse mais aqui, eles iam continuar bloqueados e apenas esse ia poder ativar as funções. Observem que o espectador teria, terá que desativar o áudio e ativar novamente com o microfone para poder falar. Na sala principal, continuando, nós temos a política de convidados. O moderador tem que definir como ele quer que as pessoas entrem na sala. Por padrão, vem perguntar ao moderador, vai tocar a campainha, aparecer o nome da pessoa para que o moderador libere. Ele pode permitir todos, todas as pessoas já vão entrar na sala, quem tiver o link, ou rejeitar todos. Não vai tocar a campainha, ninguém vai saber que tem alguém tentando entrar e quem tentar entrar vai ser bloqueado. Vamos continuar com o padrão, perguntar ao moderador. Mas em reuniões abertas vocês podem permitir todos para evitar que fique tocando a campainha e as pessoas saindo e entrando vão distrair o moderador. Agora as funções do apresentador. Enquanto moderador, as funções aqui no botão de ação são limitadas. Ele só pode se tornar o apresentador, abrir sala privada, ativar o cronômetro, transmitir sessão e abrir, abrir múltiplas notas. Já o apresentador, ele pode iniciar o enquete, carregar uma apresentação, compartilhar vídeo externo, propagar layout compartilhar arquivos do Google Drive e abrir o Múltiplas Notas. Vou voltar para a sala principal e vou me tornar o apresentador para mostrar para vocês como funciona. O apresentador ele pode iniciar a enquete, já tem algumas opções pré-definidas ou ele pode gerar uma personalizada. Eu vou gerar um enquete de múltipla seleção. Automaticamente, os espectadores vão receber as opções de enquete, onde eles vão poder votar. Quando ele clicar na sala principal, vai aparecer o voto dele. Porcentagem e, você, e o apresentador vai poder publicar os resultados da enquete. Vai aparecer aqui na tela para todos. O apresentador também pode carregar uma apresentação. Basta arrastar o arquivo para cá de preferência em PDF, mas também pode ser imagem apresentação. Clicar em enviar. Aqui carregou a apresentação. Quando ela terminar de carregar, vai aparecer na área de trabalho. Esse é um PDF que eu carreguei agora para mostrar para vocês outras funções. Agora vamos para como o apresentador interage com a apresentação. Ele pode avançar o slide aqui, voltar slide, selecionar algum específico pelo número aqui no meio. Também pode dar zoom e utilizar a mãozinha para arrastar a imagem na tela. Para encaixar. Clicando na porcentagem, vai voltar para 100%. Essa setinha dupla é ótima para quando você tem uma apresentação como essa, que não encaixa na, na tela. Essa aqui é uma página A4. Clicando aqui, ela vai ajustar a largura, vai tomar o espaço todo que tinha antes para a apresentação. Eu posso usar o meu mouse para segurar com o botão esquerdo e mostrar para as pessoas o conteúdo da página arrastando. Eu vou ligar meu webcam para vocês verem que isso faz muita diferença quando você está com as câmeras em cima. Voltando para a apresentação normal, ela fica bem pequenininha. Os espectadores e todas as pessoas na sala podem clicar nesse botãozinho, que são as quatro setinhas, para encaixar a apresentação na tela deles. Mas eles vão parar de ver as câmeras e todo o bate-papo da sala. Eles mesmos podem clicar para voltar para o normal. Caso a apresentação apareça pequenininha e a sua câmera grande, o apresentador pode aumentar, clicar no mais e propagar layout. Esse botão de propagar layout, ele propaga para todos na sala o que o apresentador está vendo. É muito útil. As pessoas às vezes mudam o tamanho e para se certificar que estão todos vendo o que você está vendo, você clica no mais e propagar layout, para que todos vejam da mesma forma. Então não esqueçam, sempre que fizerem alguma alteração de layout, clica no mais, propagar layout. Quando você faz alguma alteração, você só faz para você. Clicando em qualquer alteração, clica no mais, propagar layout. Não esqueçam, esse é um dos botões mais importantes da sala. Por exemplo, a gente fecha a apresentação, clica no mais, propagar layout, fecha para todo mundo. Eu vou mostrar o que acontece lá na sala do espectador quando eu clico em propagar layout. Essa é a tela do espectador. Eu vou colocar a apresentação de volta na outra sala. Não aconteceu nada, agora eu vou clicar no mais, propagar layout. Apareceu a apresentação embaixo para todos. Então não esqueçam: qualquer modificação que vocês fizerem de tamanho, de ocultar ou colocar as coisas, cliquem no Mais e propagar layout. Voltar para a sala principal. O apresentador, no botão de ações também pode navegar entre as apresentações que ele carregou. Eu posso carregar mais de uma apresentação e basta clicar no nome dela, automaticamente ela já vai aparecer para todos. Essa ação não precisa propagar layout. Propagar layout é realmente só para o layout da sala. Observem que continuou ajustada a página. Cliquei de novo. E a apresentação voltou ao tamanho normal. Essa barrinha de interação só aparece para o apresentador e não esqueçam que qualquer ação dentro da sala tem que ser propagada para todos. Outros botões de interação com os slides são esses. Você tem as ferramentas de texto, você faz um retângulo e escreve dentro. Enquanto você está digitando, as pessoas na sala já estão vendo. Se quiser desfazer alguma ação, basta clicar nesse botão. Outras ferramentas são linha, é, elipse, triângulo, quadrado, você pode fazer vários, você pode mudar a cor. Isso aqui serve para chamar a atenção de alguma alguma área específica do seu texto, que você queira dar um highlight. Eu vou desfazer a última ação e clicando nessa lixeirinha limpa todas, todas as ações que você fez na sala, inclusive os textos. O modo multiusuário. Mais de uma pessoa pode interagir aqui na sala. E você vai ver que aparece o nome de quem está interagindo com a apresentação. Ok? Pode desligar o modo multiusuário, vou desfazer tudo, voltar para a apresentação padrão. Limpar tudo. fazer, ajustar a página, e aqui você define a espessura da linha de desenho. Não esqueçam de voltar para a ferramenta mover, caso vocês queiram dar algum zoom, e ela é mais fácil para ver o pointer, que é essa bolinha vermelha que aparece onde você coloca o seu mouse. Outras ações que tanto o apresentador quanto o moderador podem fazer é ativar o cronômetro. Você tem o cronômetro, conta para frente, e o temporizador, que conta para trás. Vou colocar 10 segundos. No temporizador, você vai perceber que a contagem é regressiva. E ao final da contagem, toca uma campainha para avisar que o tempo terminou. Eu posso resetar, posso parar. O cronômetro também eu posso iniciar, posso resetar, posso parar. Para desligar o cronômetro, clica nele de novo. Desativar o cronômetro. Você pode ainda compartilhar um vídeo externo. Basta pegar o link do vídeo no YouTube e colocar aqui compartilhar o vídeo externo. Para parar de compartilhar o vídeo externo, para parar de compartilhar o vídeo externo. Os espectadores, enquanto você estiver compartilhando um vídeo externo, poderão aumentar e diminuir o volume. Mas, mas apenas, apenas o apresentador vai poder adiantar e voltar o vídeo para todos e dar pausa para todos. Vou parar de compartilhar o vídeo externo. Transmitir a sessão, eu vou mostrar para vocês mais para frente. É o que permite fazer transmissões para o EduPlay e para o YouTube e Facebook. Não esqueçam de, do botão Propagar Layout. E que vocês podem compartilhar arquivos do Google Drive e do Word do Google, do Excel do Google. Basta abrir no navegador, copiar o link e colar aqui. Múltiplas notas. Você pode abrir vários blocos de notas para que as pessoas individualmente possam escrever e salvar o texto que elas querem. Outra função do apresentador é o compartilhamento de tela. Basta clicar nesse botão. Escolher, eu tenho duas telas, escolher qual tela que ele quer compartilhar, ou alguma janela específica, ou alguma guia do Chrome. Eu vou compartilhar minha outra tela. E eu posso compartilhar com áudio. Não esqueçam que se vocês forem compartilhar algum vídeo ou algo do gênero, vocês têm que clicar nesse botãozinho para vocês poderem compartilhar a tela com áudio. Clicando em compartilhar, Todos vão ver a minha tela e eu tenho a opção de ver a minha tela também. Basta clicar nessa setinha dupla. Ocultar essa barrinha. Para encerrar o compartilhamento, basta clicar no mesmo botão. Esse botãozinho vocês já me viram utilizando. Ele serve para fechar a apresentação. O que coloca todas as câmeras ocupando esse espaço da tela. E não esqueçam que vocês têm que clicar no mais e propagar layout. Não esqueçam que o moderador pode tornar o espectador apresentador. Assim como pode tornar um espectador moderador da sala também. E voltar para o espectador. E que os moderadores, quando você restringe a sala, eles não... Tem suas ações restritas. Então, você pode promover todos os apresentadores para moderador. E quando você fechar as câmeras, por exemplo, não vai fechar as câmeras deles. Outras ações do moderador aqui na sala. Aqui é ele pode ver o status de conexão de todas as pessoas que estiverem com problema. Aqui não tem ninguém com problema, então não vai aparecer uma anteninha indicando a conexão. Mas quando houver alguém com problema, vai ser indicado aqui uma listinha das pessoas que estão com problema de conexão. Nesses três pontinhos da sala, é onde você pode sair e apenas o um moderador pode encerrar a sessão. Ao clicar em encerrar a sessão, vai perguntar se você realmente quer encerrar a sessão. Se você responder sim, vai fechar a sala para todas as pessoas. Aqui tem um tour pela sala. Aqui a mesma função do F11, coloca, a sala, uh, coloca essa aba em tela cheia. Aqui tem algumas das configurações que nós vimos e outras da sala que vocês podem... Ligar ou desligar, por exemplo, os alertas de áudio, quando alguém pedir para entrar, você pode desligar. Ao salvar, você aplica na sala. Informações sobre a sala, aqui você já manda algum recado direto para a equipe de suporte. Botãozinho de ajuda, botão de atalho de teclado, onde você pode ver as teclas para interagir com a sala. E aqui em cima você tem a identificação da sala, no caso eu estou numa comunidade o Caiad e o botão de iniciar a gravação. Para ter direito de gravação na sala, ou a sala é sua ou você faz parte da comunidade. Não esqueçam que se você ficar responsável pela gravação você tem que fazer parte da comunidade ou tem que abrir a sala na sua conta. Para iniciar a gravação basta clicar em iniciar a gravação, confirmar para dar pausa na gravação. Você clica de novo no botão, confirma, acabei de dar pausa. A gravação só encerra quando você clica em opções, encerrar a sessão. Então não esqueçam, sempre que você clicar aqui para pausar, não está sendo gravada a sala, mas a gravação ainda não foi encerrada. Você pode em qualquer momento, continuar gravando no mesmo arquivo. Para encerrar o arquivo de gravação, basta clicar nos três pontinhos e encerrar a sessão. Nos vemos na próxima aula.